Saudação, internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. E hoje um personagem que manja dos Paranauê, Eddie. E sem enrolar, vamos para o jogo! E ação! Isso. E o primeiro desafio é a Julia Chan. E ah. é isso aí. Julia, fora de combate. Uma já foi. Vamos para a próxima. E vamos em frente. Ele Isso. Para não perder os próximos vídeos Inscreva-se e ative as notificações E agora check Oh beleza E vamos em frente Eddie Gordo, fight! E agora, Tiger! Paranauê! <risos> oh, beleza! É isso aí! E agora, vamos para o próximo! E vamos em frente, porque o show não pode parar! Eddie Gordon, fight. E agora... Hashi! Vamos lá! Acabe com esse velho chato! Uhum. Ah, não! Droga, não pode vacilar! Não pode deixar nenhuma brecha! Vai, calma! Calma!